A tentação vem de várias formas, de várias, de várias intensidades, para diversos tipos de irmãos e, irmãos e irmãs no mundo. Como, como é que nós lidamos com isso? Né? Porque isso é algo intrínseco a nós. Desde o momento em que, desde o momento em que é, fomos criados, nós fomos advertidos por Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, ele diz o seguinte que nós não poderíamos, é, é, 2.15, o Senhor Deus colocou o um homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer deste fruto, com certeza morrerá. No capítulo 3, inicia dizendo a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente diz a vocês que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A tentação é sempre argumentativa, pelo, pelo menos sempre argumentativa, também é exagera. Né? Vou dizer assim, ela tem um viés argumentativo, sempre é complicado, não sei se é sempre mas nas experiências que eu tenho passado e nas experiências que eu vi no texto bíblico, ela sempre se apresenta de forma muito argumentativa, em que você passa a pôr em xeque afirmações concretas. Eu me lembro de um pastor que dizia o seguinte, se você é, quer saber se algo é, pode estar... É, é uma tentação ou não, ou algo é lícito ou ilícito. É, ele foi, foi o pastor que me discipulou por batismo. Ele diz o seguinte: Imagine que você, isso que você vai fazer, você vem aqui na igreja no um domingo pela manhã ou um domingo pela noite, queira testemunhar para as pessoas o que você fez. Se você sente alegria em repartir com seus irmãos e também quer que os seus irmãos experimentem aquilo que você fez aquilo que você é, realizou. Claro, isso de maneira muito simplória, porque existem pecados que são pecados aceitáveis, né? ninguém vai condenar alguém. ninguém ninguém vai ninguém vai condenar ninguém por ser viciado em rinocoro. Tem um rinocoro no, no bolso, no bolso da calça, o um rinocoro Dentro do porta-luva do carro, não sou dentro da bolsa, não sou do lado da combo, não dorme, que não sou no banheiro. Porque se por acaso acabar o rinô pega o lugar onde ele está, ele não vai conseguir dormir. E não quer dizer ser viciado em rinô por conta da, da rinite lá do nariz entupido, nenhum problema. O nariz dele já é, já é de amianto, já de tão duro que tá. Né? já é amianto, porque ele já não tem mais sensibilidade nenhuma. Não tem nenhum problema. Se ele vai falar, ah, eu uso o dinossauro o tempo todo e talvez ninguém vai considerá-lo como viciado. Pessoas que são viciadas em, em jogos eletrônicos, em, em pessoas que são viciadas em, em futebol, em jogos de apostas, são vícios socialmente aceitos desde que isso não te leve a boca a E ah, <risos> é, é verdade, assim, então, não é, não é de todo um espelho total, mas a, a, a aplicação dele para a época funcionou muito bem, que me ajudou a, a ter um limite para saber até onde eu poderia, ir, até onde eu não poderia ir. Mas é argumentativa. A tentação ela é argumentativa. Será que realmente é tentação? Será que isso não é um padrão apenas estabelecido para que eu é, seja controlado por alguém, alguém que estabeleceu esse padrão? Aí você tem a evangelização... Por onde eu queria chegar. Então você tem a, a, a cristianização do Brasil, baseado muito na culpa, né? É, na culpa e no perdão, que é o cristianismo ocidental. O cristianismo oriental, ele não trabalha com essa perspectiva... Quando eu falo cristianismo oriental, não estou falando igrejas cristãs orientais como a igreja ortodoxa, não. O cristianismo evangélico, é, aqui, que existe na... na no norte da África, que é o berço do cristianismo, é, da, da, da construção filosófica, a construção te, é, é, teológica, com nossa construção de fé dogmática, acontece tudo no norte da África, não na Europa, praticamente no norte da África. A, a relação do, do oriental, né, do, do, do árabe, do oriental, com o, o pecado é diferente, é questão de honra e desonra, não de culpa, como acontece com o cristianismo da Igreja Católica, permeado tanto aqui na Espanha, Portugal, aos países sul-americanos e Brasil, que é a ideia da culpa, aqui não se trabalha muita culpa, se trabalha com esses, com esses povos orientais, se trabalha muita questão da honra e da desonra. E a tentação passa a ser, então, ela passa a ser, ela como é argumentativa, não todas as vezes pelo menos boa parte dela, ela sempre leva você a se ver argumentando qual é o limite, né? até onde eu posso ir. Eu me lembro que como, enquanto pastor de jovens da igreja, onde eu, onde eu pastorei por um tempo, a pergunta clássica era, pastora, qual é o limite? Qual é o limite? Bom, se você quer saber o limite, é porque você quer saber até onde você pode extravasar sem ser, sem ser punido. Até onde não é erro? Até onde eu posso ir? Bom, a margem de segurança sempre é o centro. Né? Se você quer chegar, quer manter-se longe da, da, da margem que é perigosa, vá para o centro. Se você imaginando um círculo né? como zona de proteção. E a gente vai ver isso acontecendo de novo em né? Mateus capítulo 4, na experiência de Jesus com a tentação. Quer ver? Marcos capítulo 4. Eu quero só dar um passando aqui, porque eu queria, na verdade, era debater com vocês e ouvir. Marcos capítulo 4, aí o diabo, é, o tentador veio e disse, se você é o filho de Deus, ordene essas pedras se transformem em pães. É, é argumentativo, né? Se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, você está passando fome à toa. Aí Jesus responde, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, porque as escrituras dizem que ele ordenará aos seus anjos que o protejam. E são argumentos é, teológicos e corretos. Né? todos que é bíblico, o diabo está citando. E Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não porá, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou: basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus sai daqui, Satanás, e Jesus, as escrituras dizem: adora o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. A tentação é isso, é argumentativo, você vai argumentar quais são os limites. Né? Então, como é que a gente lida? O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, ele falando sobre a tentação que registrada lá em Números, quando os fizeram um bezerro de ouro e mais de 23 mil pessoas foram mortas num dia, ele diz no verso 13 o seguinte, 1 de Coríntios 10, 13, ele diz, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará a saída para que consigam resistir. Então a tentação é fato, não somente é fato, como faz parte do nosso cotidiano. São coisas que Deus permitiu. Alguém pode perguntar, mas ah, sempre aquela pergunta, mas por que Deus permitiu criar o mal? É, o mal, o problema não é a presença do mal, o problema é o contato, a, o amor e o desejo de fazer o mal, que é sempre o nosso problema. E aí Paulo diz que sim, que a tentação é permitida, né? mas ela é permitida dentro de uma dose que você pode encontrar a saída. Deus mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, partindo desse dessa, dessa pequena apresentação aqui do tema, eu queria ouvir de vocês, é, quando vocês são tentados, qual é a porta de saída que Deus apresenta para vocês? É isso.